Voltamos. Voltamos, vídeo da décima segunda jornada do programa Meu Primeiro Negócio 2018, Carol. Acabou. Hoje é um dia de muita alegria, né? Porque vocês estão terminando o programa com tanta bagagem, tanto conhecimento, tanta, tantas amizades, né? Então, assim, hoje eu dou boas-vindas também aos acionistas que estão aí acompanhando vocês. Então, é hora de parabenizar a todos, né, Gui? É hora é de parabenizar você, aluno, você, professor. Se tiver voluntário na sua escola, parabéns por voluntário também parabéns também para o acionista que investiu nessa ideia do aluno, né? Acreditou, né, Carol? Isso, com é, certeza. É verdade. Vocês estão de parabéns mesmo por terem finalizado esse programa, que eu tenho certeza vai impactar muito a vida de vocês. Bom, nessa 12ª jornada, dos acionistas aí reunidos, é a Assembleia Geral dos Acionistas, né, Carol? encerramento isso. da minha empresa. Nesse dia, vocês vão apresentar os resultados do programa, né, da minha empresa, de vocês, para eles que investiram pra, em vocês no início do programa, isso, né, Carol? Isso. E antes dos resultados, né, eu acho legal até vocês mostrarem os aprendizados. Então, os diretores, o presidente, é, a, também se tiver algum funcionário que queira contar um pouco como que esse projeto mudou a vida deles, né? Contar um pouco desses aprendizados, não só a parte técnica também, mas de, claro. de habilidade, mas também para a vida, né? E também é importante que o, o voluntário, o professor, eles também mostrem como que aquele projeto impactou na vida deles também, né? Sem dúvida, Isso. sem dúvida são os resultados e os aprendizados, né? Gente, Isso. muita coisa aconteceu nesse programa. É, além disso, dessas apresentações, vocês também vão pagar. É hora de pagar os aluguéis, os os salários, os impostos e depois devolver o retorno para os acionistas, isso. É isso. Pois é, e aí depois também tem aquela doação, né, dos impostos. Então assim, se não deu para trazer essa pessoa aqui que vai é, da instituição, né, representando a instituição beneficente que vocês escolheram, se ela não pôde vir para a jornada de hoje, é hora de vocês também pensarem depois da jornada, se reunir e pensar assim, vamos visitar essa instituição, levar esse dinheiro, que é importante de vocês levarem pra gente também ó, o recibo da doação, né, que é tão importante para mostrar que o projeto, né, deu certo. Que beneficiou outras pessoas também. Sem dúvidas. É isso mesmo, Carol. No mais, a gente tem a parabenizar vocês. Isso. Gostaria de parabenizar vocês por terem chegado até aqui e agradecer. né? Agradecer por, por, por toda a paciência e dedicação que vocês tiveram. Sim. E esperamos de verdade, né, Carol, que o programa tenha sido muito impactante na vida Sim. de vocês Sim. e que vocês tenham se desenvolvido e crescido com ele. Com certeza, gente. Parabéns pelo programa. Tenho certeza que vocês vão sair desse programa outras pessoas mais preparadas para o mercado de trabalho, mais preparadas para a vida, né? De forma geral. Com certeza. Então é isso. Sem dúvida. Parabéns. Até gente. mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.